Pisa, pisa, pisa na barata, mata larga sai do formigueiro, seu platina. Eita, oh. e aí galera, fala comigo, boa, boa, tudo bem com vocês? Hã? Magnata na voz aqui com mais um vídeo no canal Insanamente Insano. Hã? Deixa de bangadeira aí, já deixa o like pra mim e se você não gostou se deixa o dislike. Compartilha meu vídeo aí pros haters. Você tá ligado? Pode compartilhar pra todo mundo aí, que o Magneta vai estar tá agradecendo aqui, futuramente aqui. E vamos que vamos. é o seguinte, tô nesse vídeo aqui, jogando X1 com a é minha namorada aqui, ó. Não repare muito não, mas é um treinamento aqui, que nem eu tava fazendo aqui. Eu tava ensinando ela os um negocinhos aqui e tal. E, enfim, não vou chegar ao assunto, ao ponto e bora que bora. Filho. O vídeo tá emocionante. Compartilha o vídeo com geral, hein. Compartilha o vídeo com a geral, que... O bagulho vai estar insanamente insano. Fala pra mim: O que você vai arrumar no Natal? Você vai viajar? Hã? Vai viajar, você vai pra praia, vai ficar em casa, curtindo de boa, ligado? Não sei se vai ter fogos aí. Aqui, o povo é meio doido aqui. O povo solta fogos pra mim. De todo lado aqui. É, não tem boi não. E o seguinte, tropinha. Estou fazendo outro campeonatinho aí, um diário aí no Natal aí, Você tá ligado? Não sei se já tá sabendo, se não tá, vai ser R$10,00 a inscrição, você já logo claramente aqui, claro com vocês aqui, 10 reais a inscrição. O Buia vai ser R$200,00, segundo lugar reais. terceiro lugar R$50,00, e cada abate que você fizer na partida, tá ligado? Cada abate, tropinha, se matar um, dois, três, eu vou pagar dois reais por cada abate. Está ligado? Tá entendendo aí? Simples. Entendeu ou não entendeu? É, não falei não, né? Mas eu vou falar aqui o seguinte: é solo, nada de squad, nada de duo. Está ligado? Solo. Você vai jogar sozinho. Você vai me pagar dez reais. Eu vou estar selecionando aqui pra você estar jogando aqui num time aqui. E vamos que vamos. Se você quiser participar aqui, você entra em contato comigo aqui. Comenta aí no vídeo aí, tá ligado? E chama no zap. Eu vou deixar tudo aí certinho. O um link na descrição aí. Tudo mais aí. Só não vou estar deixando meu zap aqui porque acontecem uns negócios meio diferentes. E eu não quero que tá acontecendo isso assim, não. Mas tá tudo bem, tá de boa. E agora esse X1 aqui, ó. não era nem para estar tá falando aqui do vídeo. Que igual eu falei que não era para falar. Eram uns amigos meus que ele viu. Ele tava jogando aqui, mas estava né, brincando aqui mais que tudo aqui. E a Maria estava revoltada comigo que eu ganhei dela numa outra partida. Então ela tava me matando aqui. Mas deixa para lá, tá ligado, Topinha? Eu quero estar falando sobre o campeonato. aí. outro campeonato que eu ia... tinha prometido para vocês aqui... em novembro aqui, toda terça-feira tal, não aconteceu porque é, faltam uns jogadores eu tive que fazer uns negócios aqui, não, não deu pra mim, tive uns compromissos aqui que eu achei que eu ia dar pra fazer a live e tudo mais, mas não consegui enfim, tô fazendo outro aqui, se você puder participar compartilhar meu vídeo aí, pra geral também tá podendo participar para tá vendo o vídeo aí, tá ligado? tá pra... Tá se interessando no, no camp de dezembro que eu vou estar tá fazendo agora no Natal. Além desse e outro, além desse, eu vou estar tá fazendo mais, viu? Só que só ano que vem. Eu vou. Isso aqui é um primeiro que eu tô fazendo solo. Já fiz um squad aí, os meninos se deu bem aí, ganhou. Paguei tudo certinho, tá ligado? Se quiser você pergunta aí pros meninos que ganhou. É... E mais? O bagulho vai estar tá da hora, filho. é um prêmio tipo assim, top. Se você vai dar 10 reais e tem a chance de ganhar 200 reais, até mais que 200 reais, por conta das kills. Porque quem fizer boiar lá na partida, lá no diário, no dia, vai estar tá ganhando bem mais. Hum, você pode ter certeza, não vai ganhar só 200 reais. O cara vai investir 10, vai ganhar, se ele fazer o buia, vai ganhar 200. E olha lá, se vamos pôr que ele faz o buia, ela tá com as 7 kills. Você tá entendendo onde que eu tô tentando chegar? Vai dar mais 14 reais. Aí é que tá parada, tá ligado, Tropinha? Um pouco você matou 7 lá, 5, 6 e não ganhou a partida. Pelo menos você recuperou seu dinheiro. Cê ligado? E outra, eu não tô ganhando nada em cima de ninguém não, viu Tropinha? Tô fazendo isso aí, mais para é pra geral divertir aí, brincar, tentar ganhar uma graninha no final do ano. E você tá ligado, Magnata é problema no bagulho. Deixa o like no vídeo, compartilha o vídeo pra geral. Se você chegou aqui agora no canal aí, tá aqui até agora assistindo o meu vídeo, tudo mais aí também, porque o Magneto é meio doido aqui, insanamente insano. Fala pra mas fala bonito. E você segue aí no canal, tá ligado? Compartilha o meu vídeo, ativa o sininho das notificações, tudo mais aí. E é nóis. Aguarde aí, aguarde o próximo vídeo Que o vídeo vai estar insanamente Insano, eita Magnata do Barufi, 016 Eita, ah, dale que dale Tropinha aí